Lentamente, passo a passo, extenuado ou esmagado pela dor, Jesus avança por entre a multidão. Aqueles mesmos que uns dias antes o aclamaram na entrada triunfal em Jerusalém, os que viram os seus milagres, os que antes ouviram maravilhados a sua pregação, agora, no momento mau, são cúmplices da sua morte. Curiosos, cobardes, rostos sem nome e sem coração porque não sabem nem pensam no que fazem. Ali estamos nós, porque Jesus morre pelos nossos pecados, pelas nossas traições. Mas a seriedade da paixão não nos devia deixar indiferentes, nem sequer nos dois mil anos que nos separam da cruz. E, afinal de contas, Deus morreu para nos salvar. A nossa vida vale o precisíssimo sangue de Jesus. Que responsabilidade! Nós estamos no mundo para vegetar e deixar que os anos passem. Temos uma missão. Para cada um de Deus tem um projeto de amor. Temos um destino eterno, o céu que é a nossa casa definitiva, e entretanto Deus quer contar connosco para construirmos um mundo melhor.